Olá, consulentes! Sejam todos muito bem-vindos. E vamos saber três fatos que, se não aconteceu, acontecerá muito em breve para Touro. Então, vamos lá. Estava sumidinha por motivos de mudança de cenário e muito estudo. Primeiro fato, segundo fato, e terceiro fato. Primeiro fato, você é mais analítico, olhando mais para os detalhes da sua vida, com uma percepção maior. Inclusive, enxergando quem age verdadeiramente com você e quem não age da mesma forma. Quem está aí na mesma vibe que você ou quem não está. Segundo fato, uma mudança que envolve finalização com o coletivo. Você saindo de um trabalho, finalizando um curso que não quer mais, encerrando projetos. E alterando os planos que antes pareciam estruturados, mas não estão mais. Outros estão apenas mudando a fase de vida. Estou saindo dessa situação. E agora, o que, é que eu faço? Você estará aí olhando mais o que você vem fazendo. Terceiro fato. Boas notícias que chegam para... Tirar você de momentos tristes. Sabe quando as coisas estão acontecendo e você é distraído no seu canto? Isso vai mudar, porque vem novas situações te alegrando. Alguns vão ver oportunidades de mudança física, indo para outro lugar. E deixando certos momentos e até lembranças para trás. Tá bom? Gratidão.